A boca de bisque é uma roupa de Tá ligado, meu mano, você é o um braço. Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no rabo. Mas cê sabe pior que dá tá no fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado que Kinect. Hoje cê morre por Uou! Você quer fazer o Romeu anjoado? Segurar o taco do, é do Jones Vou fazer o um Romeu hábito pra minha mente, essa é verdade, essa é o rágio Você tomou tá tanto no um sofro que sua cara pra fora do estádio é, é, Essa é a verdade, mano aqui eu vou dizer Demorou você ganhou porque você decide a Mas se você não argumentar, hein, que tá você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 no rap tranquilo, não sei se é porra, então já faz assim me esquece que eu te amasso, depois de você tirar a selfie quero o gosto do Homem-Aranha não oficiar ele do Johnny abre a boca na minha frente, mas não é sujeito homem, ah. por isso agora Vejo que você não é inteligente, eu sou Peter Park e você é Peter Park. Só porque você só tregue na frente. Quando olho vale batu, então explica o que é que te acontece. Não tô entendendo meu mano, o pistol que sai da minha boca é o que te aquece. É o que te apetece, é o que te, apetece te manda pro inferno. Sua cima cê botou no caderno. Eu tô te batendo na energia, o cabelo tudo tem que dar suas. Sou hoje da casa e é a certo. Peter na sua, meu mano. Hoje eu vou te Oh! Pode crer, rima em brasa, só que eu sou do interior, então eu já tô longe da minha casa. Oh! o papo é Homem-Aranha? Essa você se fudeu. Deve ter fumado muito do Land Verde pra você achar que rima mais do que eu. Oh! Isso aí eu vou fugir até escutar Depois que sua Samino vê essa rima, Você gosta dela e dorme no sofá Eu preciso falar porque tem vários que é pau no cu Aposendo também a monetização. Eu fumo qualquer que quiser, eu compro então eu fumo um montão ah, Ninguém vai bloquear se você falar até de maconha Você não entende meu parceiro, muitos dizem que ele que foco sonha Você tá com medo de um governo, mas agora você não é inteligente Você esqueceu o que aconteceu ontem? De hoje pra frente é diferente Faz barulho, é sabendo que ele tem uma vivência Tirar a sua asa e rasgar o tsunami Já que é energético, então você pega a vibe Não, por isso mesmo que você toma punchline Toma o suco de fruta, pro verso já expande Você tá se engasgando e morrendo na própria palavra Nunca que morri, por enquanto eu tô matando quem diz que é MC Porque não tem verso e o verso se esconde O menino já tá consciente e nós não temos monster é só pique você até falha Nós não temos monster eu sou monstro na batalha entende, no verso, que agora cê sai mágoa Na verdade a foto é fácil, eu te empresto uma água Só bem, mas eu posso fazer um uh, aquilo que eles não têm. Sabe por que, que eu faço a minha rima? Sempre no vivo além. eu vou além. É fácil falar do que os outros conquistam. Mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô. Com viver e fazer o com disciplina. Sempre levando tudo e jogar a barra pra cima. Sem a bondade do vídeo, se sabe. Hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou coveiro, mas Paulo você eu sou. Porque eu trouxe só morte. Tá falar que você é um otário. Tá ligado?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 sabe que o bagulho é diferente. Você vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente. Porra. É. O rei do abraço, o rei do abraço de bosta. Esse é pior do que justo. Abraço e facada na costa. Você é. tá ligado? Você se fudeu. manda por você Você já perdeu. Hoje o Zuzuzão da vida morreu. É. A coroa rachou agora a cala Igual tu na rima Tá rachando a cara Ei! Porque sabe, tá de zoa Rainha, rainha, rainha, rainha Várias rainhas, nenhuma delas fez isso de coroa Vai ser o rainha é, é, é, é, é. Só que você que vai atender é. Eu falei isso, quem? Olha aqui, você veio pronto pra vir bater eu é. que você tava apanhando E agora você vai entender e, De repente ele acabou, a rainha E manda todo o céu e ia se foder ah. É porque homem não vale porra nenhuma Que você Eu falo a verdade, caralho Se falo, que eu te Porque você tá ligado, meu mano Eu presto Agradece Aramente é. você vai encontrar um homem honesto Eu não falei a rima, eu não falei das bombas, eu falei das meninas, é isso aí que tu tem que diferenciar, mulher Ah, deixa eu falar. Parqueiro, o que você quer falar de corre mulher logo comigo, até porque Como se faz de improviso? Esse que é o único arbitro, cê nem parece quem tá aqui de dentro. Acho que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento. O importante é lá na história que venha aqui de dentro. O mano Brown escreveu um diário. Pergunta pra ele se ele foi detente. Aí você é de é cê tá ligado? Esse é o top -top, esse que falou que é o um paralelo. Hoje cê vira velada de sangue. Cê tá ligado, é vacilão. Você não passa de um cuzão. O é um cachorro caramelo É um fruto ombro do tucão. Ah! Pra todos nós Tomem cuidado com a licença que é poética Porque senão você passa a visão meio cética Tô ligado que pra toda a sua rima Isso aí é voz de uma estética Só que falar o que você não vive Faz eles achar que o crime é vivência penética ah, Mas você tá na pista, tá ligado, mas tá na pista Se você quiser ouvir sobre o um crime ir na TV, ouvir o jornalista Se você não entende qualquer da minha rima Cê tá ligado, mas vai tá na pista Vai tá narrando o um crime dentro da favela Mostrando o nosso ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente, eu sei Só que ele nunca observaram o mundo Como eu já observei Porque da hora, parceiro, você não é o um coiote dele, você é a pulga E vai sabendo que desse jeito você não salva a vida Cê pode mais de uma Mas é coiote, meu truta, tipo pirata das falas. Você tá ligado, já deita no chão. Melhor botar sua mão para o alto. Você falou que você é um caramelo, só que você não vem um reto. Você é cachorrinho e nós é coiote para sobreviver na selva de concreto. O que? O que O que a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e